Eu sou a Isa, e hoje a gente vai ter um aniversário quádruplo. Sei que no último vídeo eu falei que eu ia esperar o aniversário do queridíssimo senhor... Qual é o nome dele? Donovan. Porém, eu tinha esquecido da nossa filha alienígena. E ela que tava fazendo aniversário primeiro. Então, a partir do aniversário dela, que eu vou adiantar o aniversário de todo mundo. Assim, eu fiquei um pouco... Ai, nossa, não vou fazer isso, né, putz, que errado, mas o próprio jogo base, sem nenhum cheat, dá a gente a opção de botar o bolo de aniversário ali e fazer com que eles façam o um aniversário, então quem sou eu pra falar que não pode, né? A gente vai aproveitar o aniversário dela, vai fazer já o aniversário do Donovan, que é no dia seguinte, aniversário das duas, que é no dia seguinte, seguinte, né? Ó, Coraline First aqui, dia até envelhecer um o Donovan... É, será que a gente deve esperar mais um dia, então? Mas daí a gente vai fazer dois aniversários seguidos. Tô preocupada agora. Deixa eu ver quanto tempo falta dela. Cinco. Quatro. Bom, vamos esperar, então, do Donovan. Vamos esperar, vamos esperar. A Joyce vai acordar cedo pra ir correr. Porque ela disse que quer correr, então tá bom. Então pode correr. Até a saída da cidade, a mulher vai correr. Vocês viram isso? Que isso? Por que você tá no meu jardim? Será que esse é o nosso futuro marido? Meu Deus, ela ia sair pra correr e um alien chegou aqui em casa do nada. Ah, ele tá sem emprego nesse planeta. Ele vazou. Tá bom, então. Então vai embora. Que Ter cinco filhos no total. Ela não considera a Coralina como a filha dela. Tô triste. Mulher, volta pra casa. Você vai se molhar. Ah, eu também comprei um fogão enquanto eu jogava. Porque tava sentindo falta. Dei uma reformadinha. Nossa, gente. Que chuvarada é essa? Hoje é dia de ficar dentro de casa. Cara, isso aqui eu vou começar a vender. Porque eu não sei para que, que serve. Tem um milhão ali já... O que fazer nessa chuva? Além de comprar bolo de aniversário. Eu vou comprar todos já, mas eu vou fazer só da Coraline. E a Coraline não vai ter festa porque coitada. Ela é a filha renegada. Sinceramente, acho que eu nem vou botar bolo pra Coraline. Não, ela vai ficar com trauma depois, né? É, Coraline, senhora, não vai ter bolo, desculpa. É sério, ela não vai ter bolo, porque não tem espaço. Ela vai ficar traumatizada mesmo. Vamos fazer todo se conversar hoje, né? Ninguém nunca se conversa, mas hoje a gente vai conversar. O que você tá fazendo? <risos> Gente, no meio do, de tudo, a mulher foi ali. Que momento de fazer isso no meio da chuva. Tô perdendo o controle das pessoas. Gente, que chuva feroz. Eu tô falando com medo já, tá levando cada susto aqui. Nossa, são um cingo da tarde tá escuro. Parece noite, parece Curitiba. E a lua cheia ainda. Nossa, ela incentivou a Coralina. A Coralina foi lá, terminar de pintar o negócio, em meio da chuva. A ah, gente, olha só. Esse carro de polícia, ele não sai daqui. Olha isso, gente. Tudo que ela quer, tá tipo 3 mil. Nossa Senhora. Aniversário de Coralina. Ah! Opa! Acho que agora a gente pode fazer o aniversário de todo mundo, né? Que agora que veio o aviso de todo mundo que vai ter que o aniversário de Coralina é hoje que o, dono, o aniversário do Donovan tá chegando a gente ia esperar o aniversário do Donovan então acho que tá tudo bem, né, gente? Vou comprar mais um bolinho aqui Ai, não dá pra por aqui Onde que eu vou botar isso? Alguém usa esse micro-ondas ainda? Não usa mais Festa de aniversário, vai começar às 13 horas E vamos chamar todo mundo aqui Meu, a quantidade de massa que tem aqui não, não é 73 moçã, tô chocada. Bom, daqui a pouco vai começar a festa. Começou, começou a festa. Tá soltando música ali, não sei qual é, porque eu não tô tá ouvindo. E vamos lá então, vamos começar Então vamos lá Ah, dá pra adicionar, bolo é, não, não vou adicionar Quem vai fazer aniversário primeiro É a Coraline, então vamos lá Coraline, ó, a mãezinha Velha dela veio hoje Calma que a gente já vai selecionar depois quem é a próxima Pessoa, que no caso é o dono Devido aos hábitos negligentes De Coraline nos estudos padrão Na família Porsche, você não poderá um, Escolher um traço para ela Coraline desenvolveu o traço colhedor Colhedor? Assim é melhor em apanhar insetos e colher plantas, são plantados assim, produzem colher, por assim, produzindo colheita, essa melhor qualidade Nossa, eu acho que eu nunca fiz um sim com isso Que massa, e ela não cresceu com as chiquinhas ó, E ela quer ser amiga da mãe dela A gente já vai fazer o um makeover todo mundo, gente, calma Ai, o Donovan agora, nossa, tô ficando louca né, Depois a a Bailey, né? Depois a Joyce Tá, já selecionei todo mundo, agora é só esperar as coisas acontecerem Gente, o Donovan não cresceu Bailey desenvolveu o traço viciado em então. Você não pode escolher um traço pra ela porque ela não foi pra escola. Mas ela desenvolveu o traço de ser ela no trabalho. Ai, credo, olha o cabelo, Léo. Gente, não foi o aniversário do dono do mesmo. Eu vou ignorar ele e deixar ele crescer sozinho, então. Porque a gente já vai mudar de casa mesmo. Ela desenvolveu traço socialmente estranha. Vamos editar agora todo mundo, que a galera saiu meio zoada, né? Cor ali... Nossa, quatro? Ia ser quatro makeovers, mas como todo, vamos resolver o não crescer. Vão ser só três e eles vão ser bem rápidos. Ah, até que ela... Ela dando um pouco de medo, na verdade. Uau, nenhum cabelo fica bom. Ela tem uma cabeça esquisita. Esse deixou a cabeça dela menos esquisita, mas a gente vai manter esse. E vamos botar uma corzinha na boca dela? Não. Ai, como ela é feia, gente. Coitada. Ai, que bonitinha. Parece uma bruxinha. Nossa, esse aqui ela some. Parece uma bruxinha. A partir de agora, eu só vou alterar casual e pijama, gente. Porque de resto, eles nem usam. Amo frio, bravo, acolhedor e desajeitado. Ok, então. Não acredito que usar isso. Eu vou deixar aqui. E ela vai usar. Coraline. Coraline. Agora a Joyce. Era pra ser a Bailey, né? Tudo bem. Nossa, ela tá linda. Tô chocada. Só esse cabelo zoado, né? Mas ela tá linda demais. Nossa, tô muito, tô muito feliz. Ela saiu uma pessoa muito bonita. Eu não achei que ela fosse ficar bonita. Esqueci que ela é malvada. Tem que botar uma roupa mais malvada nela. Calma, a gente já mudou o cabelo pra um cabelo mais malvado. Tá, vamos. Ai, o cabelo dela. O cabelo dela fica lindo com qualquer estilo, né? Ah, eu não sei o que vocês acharam, mas eu amei, tá bom? E agora vamos para o último makeover porque elas já vão se mudar no meio da noite, sem dar tchau. E com os bolos... Não, no inventário. Vamos editar ela agora, que ela cresceu mais zoada do que eu esperava. É, ela, ela ficou bonita até, mas a irmã dela tá bem mais bonita. Ela tem uma testona, é melhor usar uma coisa com franja mesmo. Ah, gostei. Nela eu quero colocar o conjuntinho que eu vi. Cadê ele agora? Perfeito, perfeito, gente Ai, vamos se mudar agora e jogar um pouquinho com elas Sim, tô fazendo todas as comidas Tá, Joyce first, Bailey first E a gente deixa food aqui, acho que deixa, né First sisters Ai, ela vai levar todo o dinheiro, eu acho E a gente vai jogar com eles, eles vão levar o dinheiro Então vai Elas foram Ai, pensando bem, em deveria ter pegado a Agora a gente adota outro bicho da casa ao lado, né? Que eles têm um milhão de gatos. Não sei de onde. Sério, do nada surgiu um gato lá. Meu Deus, nossas pinturas vão ficar aqui. Tchau, família. E chegamos aqui. Nossa, esse poder já é melhor, né? Vamos já colocar na geladeira essas paradas. Que a gente trouxe comida. Já tem as camas, tem até um quarto extra. Então, eu acho que eu tô feliz. Só que só tem um banheiro, né? Eis é o problema. Vou transferir essa sala pra cá. E a galera vai vir comer aqui mesmo. E esse aqui é o quarto, quarto extra. Ai, ai, que loucura. Mas ela mandaram mensagem pros pais, né? Tipo, ó, estamos bem, tudo mais. E ela, ela tava afim da, da Marcela, né? Será? Gente, me falem. Vocês querem que ela fique com a Marcela ou não? Falem pra mim estava no joguinho, né? Pra gente não perder nosso progresso. Aconselho você a fazer o mesmo. Nossa, aqui já, já é motivo pra briga, tá ligado? Largou o bagulho ali. Agora você teve que limpar. Nossa, que casa calma, né? Vamos visitar eles e adotar um gatinho. Ai, meu Deus, os gatinhos. <risos> Tem dois bolas de pelo gato. Ai, ela ainda é uma adolescente. Tá, mas daqui a pouco ela cresce, gente. Vocês não se falem. As duas são ariscas e quietas. Não gostei. Não quero mais. Me falem aí. Se vocês querem? Gente, olha essa pedra aqui. Vou pegar tudo e vender. A gente dar de presente pra minha irmã colhedora, né? Mas ok. Vou convidar o boy alienígena. Ah, não quero vir aqui agora, então a gente não vai ter um rolê. povo. Minha mãe já ligou pra perguntar como é que tá aqui o rolê. Bom, agora que elas estão nessa casa, eu quero que vocês me falem com quem vocês querem que cada uma delas fique. Se a Bailey fica com a Marcela. Se a Joyce fica com o Alien Ou se ela espera alguém diferente aparecer e agora. E se a gente adota um gato também. Que eu fiquei na dúvida agora se eu queria ou não adotar. Mas acho que eu queria. Bom gente, é isso por hoje. No próximo vídeo a gente ainda vai ficar aqui com elas. E vai jogar com elas. Só depois do próximo episódio que a gente vai voltar pra nossa casa normal. E ver o que aconteceu. Se o Dona vão virar uma criança. Se ele ainda tá um bebê. Se ele virou um adulto já e a gente não viu o tempo passar, né? Muitas coisas eu quero que vocês me respondam com quem as meninas devem ficar e se elas devem adotar um gatinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Tchau!